Bom, pessoal, agora que vocês já aprenderam a como criar um projeto e conhecer algumas ferramentas do Scratch, hoje a gente vai aprender como colorir. Então, se aqui no canto, onde aparece movimento, aparência, som, variáveis, operadores, não aparecer a opção caneta, vocês vão um logo mais embaixo em adicionar uma extensão, clicar. E na, tem várias extensões, né mas a gente vai utilizar hoje a caneta. Então, vocês vão clicar em caneta e aí essa extensão vai ser adicionada. A caneta em si, ela fica realmente como uma caneta, é uma linha. É, que você pode fazer várias coisas com ela, mudar a cor, mudar a espessura, enfim. É, hoje a gente não vai usar isso, mas a gente vai usar alguns parâmetros dessa extensão para pintar. Então, primeiro de tudo, a gente vai começar com o que vai ser o nosso pincel. no caso aqui eu criei já um pincel, eu fui lá em fantasia e criei um pincel redondinho. Vocês vão ver que aqui em preencher, é, ele tem cor, mas ele está aqui naquela espécie de radial, né? Então ele no centro é mais condensado e nas bordas ele vai ficando transparente. Eu poderia mudar e essa cor aqui ser uma outra cor, então ele ficaria com duas cores. No caso, eu tenho uma preferência por ele realmente ser assim. É para a gente utilizar. Mas você poderia fazer de qualquer outra forma, tá bom? Inclusive, subir aqui uma, um pincel, um ícone, alguma coisa que remetesse a pintura. É, vamos lá para código aqui do nosso pincel. E eu fui em eventos. Quando for clicado, ele vai transmitir transmita, iniciar. Isso vai ser importante e a gente vai ver por que. Um pouquinho mais à frente. Eu também quis colocar uma musiquinha no meu jogo. Então, para essa musiquinha, ela tocar até o final. E quando ela chegasse no final, ela voltasse do início, e começasse a tocar novamente e ficasse num looping, né? Eu fui em controle, sempre, e coloquei ali, né? Como vocês podem ver aqui, sempre. E aí eu fui em som. E aí eu coloquei toque o som. Até o fim No caso, eu já tinha escolhido o meu som antes né? Aqui a gente pode gravar Ou ter um som da própria plataforma Ou subir um som, enfim Aqui em som, na aba som Logo ao lado de fantasia né? Eu fui lá em Selecionar um som Da própria plataforma No meu caso, eu fui em Loops E procurei um som que eu gostasse mesmo vocês podem ir em Boys, Esporte, espaço vocês podem gravar um áudio, vocês podem sumir um áudio. A gente já falou um pouquinho disso, né? Aqui é só para realmente a minha animação ter uma musiquinha enquanto ela está é, funcionando. Então, vamos seguir? Então, sempre que o meu pincel receber iniciar, como é que eu faço isso? Eventos. E aí eu fui em... Quando eu receber e aí eu tinha definido né, lá iniciar como um, a minha mensagem, eu poderia definir uma outra mensagem, ele sempre vai apagar tudo que tiver ali. Por que, que isso é importante? Significa que sempre que eu iniciar o meu jogo, meu jogo vai estar tá limpo, né a minha pintura vai estar tá vazia e a pessoa vai poder lá pintar novamente. Então, é, eu fui em caneta e apague tudo. Aqui, essa parte de aparência é, que eu coloquei, né, de. Vá para a camada da frente ou de trás, no caso aqui eu escolhi de trás. Eu poderia escolher a da frente, depende de qual a camada que você está trabalhando, né? Isso é legal para vocês utilizarem quando vocês têm mais de uma camada é, ali no, na, no seu plano de fundo. Fui em Controles, selecionei Sempre, tá vendo ali a caixinha de Sempre, eu fui para Movimento, eu coloquei lá, vá para o ponteiro do mouse, certo? E como é que eu sei que eu quero pintar, né? Ele só vai pintar quando o meu mouse estiver pressionado, então, fui lá em Controle novamente e peguei o o se, então, aqui como um condicional né, de do se, eu coloquei é, sensor, mouse pressionado. O que, que acontece se o meu mouse estiver pressionado? Aqui em caneta eu busquei carimbe. Significa que, então, sempre que eu iniciar, toda a minha imagem vai ser apagada. Sempre vai estar sendo na camada da frente ou de trás é, e sempre o meu mouse vai o meu ponteiro do mouse vai ser aonde eu vou pintar né o meu o meu personagem é, então se o meu mouse estiver pressionado ele vai carimbar então vamos testar iniciei então sempre que eu clico ele pinta correto Vou voltar aqui para pincel. Então, aqui a gente, bem dizer, já teria alguma coisa para pintar, né? Mas eu quero mudar de cor. Então, eu fui em eventos e coloquei quando a tecla, tananã, por pressionada, alguma coisa vai acontecer. No caso, eu deixei espaço mesmo, tá? E aí eu fui lá em aparência. E procurei pela opção Mude Tananã ao efeito de cor. Então, ó, Mude Tananã ao efeito de cor. Aqui no caso, é, a, é a, o nosso gradiente de cores, né? Eu vou mostrar aqui para vocês em Pixel lá na fantasia. Se vocês ficarem aqui em frente, a gente vê aqui que tem várias cores, né? Então, aí a gente vai adicionar. Adicionar o quê? Adicionar 10, adicionar 40. Qual a diferença que isso faz? Vamos testar com o de 10, para a gente ver? Sempre que eu pressiono espaço, a minha cor vai mudar. Ó. Então, a minha cor sempre muda conforme eu clico em espaço, certo? Se eu mudar aqui para 40 e limpar meu desenho, como é que fica? Que é a minha cor inicial. Mudou de cor. Mudou de cor. piquei de novo, mudou de cor. Então ele vai mudando de cor. Só que a diferença é que se você coloca um número maior, você vai ter um gradiente de cores menores, porque você está dando saltos maiores. Se você coloca um gradiente aqui menor, você está tendo mais opções de cores, porque o seu salto é menorzinho. Se você colocar muito pequeno... Talvez você não vai ver uma diferença tão grande, né? E aí você vai demorar muito mais para conseguir encontrar uma diferença entre a cor anterior que você estava usando e a, e a cor que você está usando agora. Mas eu não queria para toda vez que eu quisesse apagar tudo, né? Eu ter que ir lá no Iniciar de novo. Não queria isso. Então eu coloquei aqui um outro controle. Então eu fui em Eventos. Quando a minha tecla, ó. Seta para baixo, for pressionada, eu vou apagar tudo. Vocês poderiam colocar também uma espécie de borracha no desenho para ele apagar só o espaço que aquilo ali está tocando, enfim. Teria como fazer isso, mas é, para ser um pouco mais simples, eu escolhi para, por apagar tudo. Então, seta para baixo, apagou tudo. Legal, né? Só aí a gente já teria desenhado, pintado o nosso personagem. Mas eu queria também criar... Mais de um cenário. Então eu queria mais de uma opção para pintar. Então eu criei aqui um outro ator, que era uma seta. Essa seta eu fui lá em buscar. E aí ela aparece logo aqui, tá? Então foi essa aqui que eu escolhi, eu só mudei a cor. Aqui, ó. eu excluí as demais opções, né? Eu coloquei só uma setinha para o lado mesmo, mudei a cor. Pintei ela aqui dentro de preto. Ela era rosa. E aí eu coloquei um evento de quando esse ator for clicado, ele vai transmitir alguma, alguma coisa, ele vai transmitir próximo. E ó, transmitir próximo, que significa que é para mudar o meu desenho, que eu quero pintar. Mas para isso acontecer de fato, eu fui aqui, um pam, na minha... Bandinha, meu primeiro desenho. E coloquei lá. É, eventos. Quando eu receber. Próximo. Primeiro, ele tem que apagar tudo. Senão vai continuar tudo pintado ali. Não é isso que a gente quer. Então fui lá em caneta. Apague tudo. Eu também quero mudar a fantasia. O que é fantasia? Vamos lá na fantasia do nosso ator. Aqui tem os dois desenhos de fundo. A pan... E eu coloquei um outro qualquer, o nome do Instituto Hub, enfim, com um fundo todo preto e as letras que dariam para pintar. Então, lá em código, eu quero ir para a próxima fantasia. Aparência, próxima fantasia. O que isso significa? Significa que você, se você tiver, sei lá, 10 fantasias ali, né 10 opções de, de pintura, se você colocar para mudar para uma fantasia específica, isso vai ficar um pouco mais chato de ser feito. É, então, se colocar para próxima, ele sempre vai mudar para próxima. E ali, como tem duas só, quando ele está nessa opção, e eu clico em próxima, ele vai para anterior. E aí, se aqui para baixo estivesse mais, ele vai continuar indo, né? E aí, eu coloquei aqui também para ele transmitir para iniciar. Né? Lá em eventos, ele vai transmitir para iniciar. Aqui, ó. Por que isso é importante? Porque significa que ele vai voltar lá para o meu pincel e falar assim, olha, mudamos aqui a fantasia, mas agora você pode começar a pintar de novo, do zero, como se fosse um desenho novo, tá? E aí ele vai chamar todas essas opções aqui, dizendo que você pode pintar novamente. Mas se a gente não tivesse, por exemplo, definido que ao clicar no iniciar vai começar com uma figura X, ele não iria ter essa, essa intenção de que sempre o pandinha é o nosso primeiro desenho. E eu quero que ele seja sempre o nosso primeiro desenho. Então, eu coloquei aqui, quando clicar na bandeirinha, ele vai mudar para fantasia, mude para fantasia, pão, que é a nossa pandinha, certo? Então, vamos lá em vejo projeto, É no meu projeto, Iniciei. Pintando. Muito bacana. Mudei. Apertei espaço para mudar a cor. E é isso. Aqui a gente pode, né? E dar as instruções, como a gente tinha, de falar, tinha falado, e as notas de crédito. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e pratiquem bastante. Tá bom? Até a próxima!